Como saber se preciso ser salvo? Contrário ao que se pensa, nenhuma subjetividade há é nesta questão, Deus deixou evidências no interior da alma, evidências e não pressuposições, para que todos saibam sua real condição diante dele. A todos o envelhecimento, o adoecimento e finalmente a morte. Contudo, o homem interior reage contra tal condição, sabe ser incompatível com os anseios eternos de sua alma. Assim, o temor à morte traz consigo a falta de esperança na eternidade. As dúvidas quanto à existência de Deus, sim, são expressões da escravidão da alma humana. E sem saber deseja se livrar do poder da morte. A esse livramento Deus chama de salvação, e diz que a vida eterna é conhecer ao único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que Ele enviou. João 17,3. Esta é a oferta de Deus, a única oferta, Jesus, o Deus que esteve entre nós, e para nos conceder vida eterna, pagou com sua morte e ressuscitou para nos dar sua vida, e vida eterna.